Olá, crianças, pequenas, médias e grandes do meu coração. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Tolkien Talk Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias, e hoje estou aqui para contar a última parte. Este é o último episódio desta série incrível, feita com muito amor, feito com muito carinho, feito com muita cabeça quebrada para adaptar esse texto do livro para poder contar... Essa série do nosso coração, que conta a história do ferreiro, do Bosque Maior. E se vocês gostaram do meu poema, no último episódio, hoje eu trouxe outro. Em féria, uma estrela brilha. E essa história chegou ao final. Mas para ela continuar brilhando, é só se inscrever neste canal.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 contente por isso. Nunca gostei dele. Ele era artificioso, sabe? Muito ligeiro, pode-se dizer. Muito ligeiro.